Eles Olá, tá precisam bem. aparecer mais, os, os rostos. Eu, ah, é? Eu, é, você... Fa, você mas parece torna... o pré-jogo, aparece. É, aparece. Pré-jogo, mas no jogo, né? Pré-jogo a gente a não Você quer durante o jogo? É, aparecer, não sei, no intervalo, aparecer mais, né? Ah, então, ah, a gente aparecia, mas aí veio, essa, veio a pandemia que acabou com isso, né? Aí a gente fazendo jogos de casa... Você lembra que aparecia no intervalo? A gente ia lá. Falta, assim, não falta? Trocar, ah, tá um trabalho danado, né? Não sei quem trabalho tá sugerindo danado. isso aqui, né? <risos> que que que quer cortar tá isso aqui, ó? Né? Né? <risos> é tá tão bom eu entrar na tá banca, acabou né? o jogo foi embora. E quer que eu apareça o intervalo, e... depois. Obrigado, Obrigado aí, Mas, deixa, mas porra! Não, Vai, vai <risos> que o Dijon entra lá, Três horas depois. Precisa aparecer, para. Tem uma coisa que o Rome adora fazer. Uma coisa que chama boletim. É. Adora. Olha a carinha dele, Depois agora. do jogo tem que fazer... <risos> Ele ama eu, as transmissões. Agora eu incluí isso na transmissão, Flória. Depois do jogo tem o league de passe que é o pós-jogo, com a Aria Guiar no comando, e eu vou fazer o boletim. Eu tô falando no ar agora. Ah, é? é um <risos> minuto lá que eu tenho... Na, eu jogo, duas com, horas e meia. Mas com ódio Me esguelei, gritei. Eu tenho um minuto ainda que fazer o boletim. Então, eu, sugiro... eu Eu faço, eu sou profissional, mas eu faço esse protesto também. Eu tá. sugiro... tenho a... o boletim! <risos> eu sugiro a ESPN que coloque... Mais? Não. Eu acho que eles têm que entrar no Sport Center também, ao vivo. Pô, pelo amor né? de Deus. <risos> <risos> <risos> que da Amigão, chama ao vivo <risos> como é que foi o jogo. Aí você ah, explica não, como a Globo não, faz. Não, não entendo nada. Não. Então deixa para o comentarista, então. <risos> <risos>